Olá, meu nome é Bruno e vou apresentar aqui o meu segundo experimento do meu projeto final de conclusão de curso Que é um sistema de controle de posição Utilizando agora dois motores Que eu vou testar agora dois, dois eixos né, Que são, são os chamados pitch e roll Que é o arfagem e o rolamento Aqui está a plataforma, a gente vai fazer, uma, fazer um pequeno teste aqui agora Vou resetar aqui o sistema para ele para a posição inicial. Ele vai resetar. Resetou. Então eu vou testar aqui. São dois ângulos que eu vou testar: esse servo aqui trata do ângulo de arfagem ou pitch, e esse aqui o rolamento. Então eu vou testar aqui primeiro de afagem. Né? Vou alterar um pouco aqui, mover a plataforma e o motor vai corrigir a, a posição. Eu setei a posição desse objeto aí, a protoboard laranja, para ficar na posição zero grau, tanto para o pitch quanto para o rolamento, ou seja, ficar sempre na posição plana. Então aqui eu estou alterando o rolamento, né? você vê que o motor do, do rolamento está fazendo a correção direitinho. Então aqui vamos rotacionar aqui para o outro sentido. Está corrigindo. Fazer o rolamento para cá, ou pitch para cá, sentido contrário. Então, a resposta do controlador está tá boa, né? Fazer o rolamento para lá. Então vamos testar agora os dois ângulos. Então vamos primeiro alterar esse aqui, depois o segundo. Percebam que ele está corrigindo bem. Posição lá do, do certo, alterando aqui os dois ângulos, então, tá legal, fazer mais um teste aqui, alterar pra cá, e pra cá então, movimentar aqui os dois, os dois ângulos, e aí ele, fez direitinho aí a a correção só vou dar uma focada melhor aqui agora no, no objeto que está sendo tendo a posição corrigida então para vocês terem uma uma ideia aí da como está sendo feito o controle então sempre mantendo na posição plana mesmo que altere aqui a a plataforma ele está tá corrigindo bem né agora os dois ângulos alterados Direitinho e à posição de equilíbrio. Então é isso. Valeu, até a próxima. Esse aqui foi o segundo experimento, utilizando dois motores e testando os dois eixos. Até a próxima.